Boas pessoal, aqui é o Henrique de e como estamos no meu canal, precisamos começar a decorar aqui o nosso estúdio para mais bons reviews. E nada melhor começar com um pequeno decreto, está o decreto de março, um bocado atrasado, mas é a primeira que eu tive, é a primeira que vocês vão ver neste canal. E será uma boa maneira de começar a decorar aqui o nosso pequeno estúdio para bons e melhores vídeos. Hum, vou abrir pela primeira vez aqui convosco e vamos ver o que é que sai. Eu já sei, vi alguns falas na internet mas é a primeira vez que vou abrir uns ítems que estamos a começar vamos lá abrir Começamos com o t-shirt e como podem ver um pequeno plano de glória t oficial do Back to the Future um filme Antes de me esqueça, o tema é playback, isso será um pequena que na volta ao, ao passado, quer em jogos, em filmes, criador, criatura, outros, outras coisas. Temos aqui um pin, 25 anos do, do sempre um bocado atrasado, mas acho que tem mais que 25 anos, pode ser um destes pins, ou um destes pins, isso. Eu vou ver convosco. gosto, também não sei qual é, porque este pode ser um de qualquer um daqueles pins. Então vamos abrir. E vão ver comigo. É. Uma pequena. De diesel. Estamos para da equipa do DMD das Notes and Dragons. O jogador do Tsome Garden 280, RPG, amigos dois. Se juntam, amigos, se juntam. Tomam o papel de personagens diferentes. e fazem missões invertem-se. Correm em outros mundos. derrotam ou são derrotados por motos. Vamos então abrir. Mas aqui não é um brinquedo, é para todos os dados, não, não é para todos os dados. Tenho aqui um disclaimer, maiores de 17. Isso, não pensei nisso como um brinquedo, mas como um connect. Podem ver aqui um pequeno dragão ou na bolsa, se podem guardar os vossos dados e bem como um D20. Vocês podem. O aqui. Bem, este para o produto que antes já, viram, já tiveram um bocado previu. Temos também um ping Galaga, não sou muito fado dos pinos, mas há aqui um, um ping, podem ver qual qualidade. a e por último. Vamos lá ver. Exclusivo o crate. Vamos lá ver. Okay. E estamos aqui, no nosso pequeno Sonic, atrás dos seus anéis. Muito bom, é? gosto bastante. Será uma boa adição ao nosso mensal da verdade. E sim vimos os ícones da nossa primeira loot Temos o nosso bowser com a inscrição. Outra parte boa do lado do loot do crate é que elas são reversíveis e sempre diferenciar e transformar-se em algo mais. Vamos ver se pode mudar, não tenho lugar alguma, mas não deixa de ser. nunca gato muito, como é percebido, Não um, só, só foto na televisão, das antigas, se calhar alguns de vocês nunca viram uma televisão assim e a própria caixa serve como é tão decorativo espero que tenham gostado, espero que tenham gostado. Tenha gostado do nosso primeiro decreto certamente viram mais, mas então vamos procurar aqui o no nosso escritório para não ficar tão simples espero que tenham gostado e até ao próximo, obrigado e adeus